Eu sou o Eu Então tá, no vídeo de hoje eu vou reagir aos seus canais né? Para ver se vai dar bom, né? <risos> que, que que é isso? Ah, hum, eu tô doidão Eu tô doidão Vídeos Vamos ver isso aqui Já tá? começa? Thumbnails Nossa Senhora Thumbnails Tá, ó Abre aí no meu banco Aposto que eu ia pegar um strike Se eu ver esses vídeos que esses vídeos devem estar tá tudo contra o vídeo é eu li, ó meu Deus, que que é isso? Tá, tá, calma aí. Hummm. Ah, legal esse canal. Eu é pirata. galera. Ela é está ensinando. Pirata. Tá feia das piadas, feia. Ah, Mas é, ela está ensinando aqui, ó. Vai ficar um joguinho aí, ó. Minecraft. Sem um computador atualizado 2021. Sem vírus.0.2.3. Tá, Ah, legal, né? Conteúdinho aí. Olha. Falei isso não pirata. Parei com essa brincadeira, Falei, parei. Você tão... ah, tem o thumbnail? Ah, tem o thumbnail. Ah, tem Ah, tem o thumbnail. De... Ah, então. Free Fire. Mas eu, por que todo mundo que eu vejo tem Free Fire no canal? Tá, calma aí. Vamos primeiro ver o vídeo, né? Peraí. Vamos ver isso. Qualquer coisa eu vou pirar. Chega das piadas, chega. Porque que tem um dislike em 79 mil? Tá bom, né, Guilherme? Vou deixar o like. Falei, galera, beleza. Eu vou juntar isso com vocês com o paixão de peça. Não, não. Essa música de tutorial aí também já... Já... É tutorial verificado. Com o de verificação dos verificadores dos verificados. É, agora eu vou comentar aqui, ó. Bela música de... Mundo, pronto. Agora, do jeito que todo mundo faz, dá like no próprio comentário. Nossa, não, merece muito o respeito. Você colocou aquela música imediatamente é oficial do YouTube. Novidades no canal, vamos ver quem Fala. Ah, não, a pessoa não. A pessoa não coloca a voz. É. É, ela, vou no copyright não vou ver esse vídeo não. A pessoa não coloca a voz no vídeo, perde totalmente o respeito. Cadê? Ó. Vem aqui ó, Espa... Brincadeira, cancela, cancela. Eu nunca faria isso com meus inscritos. Tá, no canal aqui, tá, né? Bora ver o que tem aqui. Também tem os lindos. Ocupa meu tamanho do site. Tá, eu acho que vai ter umas músicas aqui com do... Do Lightswatch. Calma, calma, calma. Eu vou poder ver esse vídeo, clique, sei lá, né? <risos> vai saber, <risos> hum, hum, esse eu conheço, né, Free Fire, né, Free Fire, legal, Free Fire, né, <risos> oh, esse aqui, esse aqui é gringo, ele comentou no vídeo de Minecraft e colocou um texto de 603 mil e o cara é, é gringo, não entendi, ele como que não tem caos no vídeo, eu nem sei o que é. Ó, oh, muito caos, muito caos. Hum. Eu acho que chama... Não vai lá. Vamos lá aqui. Hum, que é isso? Vamos ver. eu já vi esse vídeo. Eu não estou me grabando hoje, gente. Mas eu vou reagir antes. Antes de começar o vídeo, eu só quero dizer que hum. esse é o hum. primeiro vídeo do canal, né? E teve um erro de gravação já no primeiro vídeo. Eba que... Eu esqueci de apertar pra gravar o áudio. E aí... Então, eu, ah, legal, não. eu já fiz isso muito. Reações, não vai dar, eu esqueci de mandar gravar o oh, oh. Eu vou comentar aqui, ó. Então, <risos> like no meu comentário. Eu quero ver que o vídeo fica, é, destruindo você aqui. Vamos ver, eu quero ver isso de novo. <risos> que legal! Aconteceu isso quando eu tava baixando Chromium.exe. Free Fire! FIGS Fire! Sai <risos> logo! FIGS Fire! Vamos entrar! Free Fire! Uh! Hum, oh! Essa música é. Eu aposto que essa música vai dar um copy-wit! Né? Copy-wit! Bom, meu amigo, você é preto? Então se inscreve, você tá aqui. Então não, se inscreve. Nossa, quase que eu derrubo no monitor aqui. <tipos>